Ai, ah, deixa aberta a porta. Olá. Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial. Eu arme como faço todas as sextas-feiras, 6h30. E agora também... Ao, não, agora também as sextas, né? E como sempre, aos domingos, às 10 horas da manhã, aqui para conversar com você. Hoje nós estamos sendo transmitidos diretamente pelo Face, né, Tomás? Pelo Facebook, vocês podem ir fazendo as perguntas e depois eu respondo, porque eu não sou muito boa em fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Né? Esse negócio aí de ficar respondendo ao mesmo tempo e falando e vendo, eu, eu não sou, não, não, não, não é minha praia. Mas depois... Eu vou, eu vou vendo, eu vou lendo e vou respondendo para vocês, tá bom? Ah, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com o registro da memória celular pelo DNA. E o que, que é isso, Armin? Eu, o, eu acesso, né eu tenho a facilidade de canalizar o subconsciente da pessoa, né? À medida que eu vou conversando com a pessoa, eu canalizo o subconsciente dela. Então, não é o que a pessoa fala para mim, olha, o que está acontecendo comigo é isso, é aquilo, é aquilo assim assado. Não. Na verdade, está muito além daquilo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela vem com o um relatório todo mas ela pensa que é aquilo que está acontecendo com ela, porque ela tem as sensações de angústia, ela tem o pensamento repetitivo, tem as maritacas, né, aquela coisa toda, e ela não percebe que não é o motivo, não é aquela pessoa ou aquela situação o um motivo. O motivo é muito mais do que ela pensa, do que a, a situação atual. Por exemplo, atualmente ela está tendo alguma perda, né? Ela está tendo alguma perda, a perda provoca medo, e o medo vai provocando taquicardia, uh, problemas de respiratórios, né? Vai provocando uma série de outras situações negativas. E a pessoa fala, é ah, tudo isso que eu estou sentindo é por causa da perda. Mas por que está perdendo? Por causa da crise? Não, né gente? Pelo amor de Deus. Olha, o que não falta no Brasil é dinheiro. Porque se fosse um outro lugar que tivesse esse tanto de corruptos políticos, o, o país deles já estava falido e falido e o povo, sabe, numa outra condição. Se vocês observarem, nós estamos, lógico, existe um certo constrangimento, né, na atual situação, mas nada tão, sabe, nada, nada tão terrível assim. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a... O próprio povo está aprendendo a fazer o dinheiro girar entre o próprio povo. Nós não estamos mais dependendo do governo para poder uh, fazer o dinheiro girar, para poder desenvolver alguma coisa. Nós mesmos é que estamos fazendo isso. Uh, porque o povo brasileiro já está cansado de ser... Né? De, de, de ser corrompido, mas é lógico, se ele é corrompido é porque tem quem vota nos corruptores e que tá naquela sintonia, né? Mas enfim, nós já estamos conquistando o nosso espaço independente. Que vocês vejam bem quantas pessoas que tiveram essa situação de perda e começaram a se preparar para serem autônomos, a trabalharem por conta própria. Então, está havendo uma certa evolução em relação a isso. Logo, nós não podemos dizer que o medo, ele, ele só prende a pessoa, não. Muitas vezes o medo, ele até provoca, ele faz com que a pessoa caminhe para frente, né porque a pessoa perdeu o emprego, foi mandada embora, não sei o quê. Se ela parar de analisar, ela está tendo oportunidade de desenvolver mais o serviço. O que eu acho assim, muito interessante, né? porque tudo isso está lá no subconsciente da pessoa, é a pessoa que tem medo de investir. Isso, isso é, é, é muito perigoso. Mas o que é investir sem dinheiro? Por exemplo, eu, a pessoa foi mandada embora, ou, ou ela está assim, no caos total, porque ela permitiu que chegasse nesse caos, e ela diz assim, como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro para isso? Eu me lembro há 17 anos atrás, Tomás, quando eu entrei aqui na rádio, eu também não tinha condição de pagar rádio. Mas eu nunca deixei de pagar a rádio, porque eu acreditei no meu trabalho e eu sabia que naquele mês eu ia ter o retorno, pelo menos um pouquinho, o retorno suficiente para poder pagar a rádio. Eu confiei em mim. Eu arrisquei, mas eu arrisquei confiante. E quando eu arrisquei confiante, eu acertei. Eu acertei. E estou aqui há 17 anos. Né? Então, tudo que você for fazer, você vai ter que investir, não tem jeito. Agora, se você esperar uma outra pessoa, seja na situação que for, no profissional, no, na, na, em relação a relacionamentos, a doença, se você for esperar sempre por outra pessoa, para poder te empurrar para frente, para poder te dar a mão, para poder te auxiliar, para poder, para poder, para poder, você não vai conquistar nunca. Vai ser muito difícil. Mesmo porque a outra pessoa primeiro vai fazer por ela. Ela não tem obrigação de ficar mantendo alguém que está que com medo. Se você está com medo, você não vai nem para frente com aquela pessoa, você vai amarrar aquela pessoa entendeu? Por exemplo, se, se, se eu investir em alguém que é lenta e amarrada, eu vou acabar ficando amarrada também? Eu não vou fazer isso? Então, nós sempre precisamos né, de conquistar, eu vou tirar isso, de conquistar o nosso espaço, nós precisamos conquistar o nosso, sabe, o, o, a nossa força, a nossa coragem. Nós para se livrar do medo, você precisa despertar a coragem. Quando você desperta a coragem, o medo se afasta. Né? Então, o registro da memória celular, ele não vai trabalhar com o medo inadequado. O medo agora de perder, ele vai trabalhar com a causa que veio e que está provocando essa amarração que você tem de não ir para frente. Aí, quando você, quando nós trabalhamos isso e vai diluindo a informação, e aquela informação, sabe, destrava, acaba aquilo, você vai ver que a sua vida muda. Tá muito quente, Tomás. Você vai ver que a sua vida muda. E quando a sua vida muda, tudo começa a melhorar pra você. Bom, uh, esse meu tratamento... Eu faço em seis sessões uma vez por semana, por uma hora. E primeiro você vai para a consulta. Gostou? Tudo bem. Aí, na consulta, você já vai ter uma série de informações. E a partir desse momento, se você gostar, nós já fechamos as seis sessões e vamos trabalhar por cima disso. Além disso, eu trabalho também com a radiestesia magnética imantada. É algo fantástico, gente. À medida que a pessoa vai, eu ponho uma pessoa próxima sempre a uma parede, né esse é o, é o início do trabalho. Próxima a uma parede, porque ela, ela tem medo de cair, o corpo dela começa a mexer à medida que eu vou fazendo a radiestesia através da mesa que eu tenho que literalmente ela gruda no chão e o corpo mexe. Por quê? Naquele momento ela está entrando numa espiral de luz magnética. Essa espiral de luz vem da Terra, né? É a força magnética da Terra, juntamente com a força do céu, que eu chamo do céu, porque tudo é cósmico. Essas duas forças se unem e começam a fazer o um movimento e vai limpando totalmente a pessoa e ativando todos os chakras que vão desde a frente, né, da parte da frente, por exemplo, frontal, o laríngeo e tal, assim como das costas, até chegar no cox e todos os sub-chakras também. E, e vai organizando e harmonizando aquela pessoa. E além disso, com a fantástica Algo assim que eu recebi em 88, em 85, sou auto iniciada, que é a energia fria vibracional, que é uma curadora, que é uma frequência de luz, gente, olha, entra no meu YouTube que você vai ver, é Armin de você vai lá no meu canal, você entra Pode ir no meu site, lá tem os links também que você vai acessar. Uh, no meu Face tem. E agora, para completar a história, está aparecendo nitidamente a luz azul. Quando a pessoa está recebendo essa luz. É algo fantástico. É fantástico que eu dia, digo nada, oh, né? não, mas na autocura. Porque eu sou apenas, e os meus alunos, os que são iniciados, nós somos apenas facilitadores. Essa frequência de luz atinge a pessoa, primeiro ela esquenta, depois o corpo, o corpo esfria, isso eu falo desde que eu entrei na rádio desde 85, só na rádio eu estou há 17, 18 anos, né? Então, ah, tira a queimadura na hora, cicatriza, uma série de coisas, cura os órgãos, a mente, a, ajuda em tudo. A pessoa, ela começa a ondular, o corpo dela começa a vibrar, porque não é as minhas mãos, as minhas mãos são apenas é é é um Não, a luz, ela vai diretamente, essa frequência é na pessoa, mas é uma forma de magnetizar, que é daqui da Terra, e atrair essa luz que vem dos pleidianos para a pessoa. E a pessoa começa a entrar naquela, naquela vibração, desde os pés até a cabeça. E a rede neural. É algo fantástico. Ontem eu fiz numa pessoa... E foi, eu achei bárbaro. E já vai Logo, logo já vai estar no YouTube. Nós filmamos tal que ela até pediu. ao mesmo tempo que ela vibrava, ela punha a mão aqui no peito e fazia esse movimento assim. Ela, ela sabe, ela, ela batia aqui. E aqui é o timo, né? Bem nessa altura aqui, nós temos o timo. E ela nunca tinha feito isso, ela nem sabia. E o corpo dela vibrava ondulava os ombros, a cabeça, e ela batia. E o problema dela estava em relacionamento. Está em relacionamento. É uma coisa assim, é uma pessoa que ama, mas não tem a percepção do amor, que ela sente o amor, ela quer sentir, não sei de que forma. Então, aquilo começou a gerar uma força, de uma frequência de luz tão grande que ela mesma entrou em contato com esse sentimento. Com essa força, ela despertou dentro dela. Lógico ela vai fazer o tratamento, que é o tratamento completo, que é o TC, que é aquilo que eu falei no início, que é o registro da memória celular pelo DNA, entra a radiestesia magnética e a energia fria vibracional curadora, né? Essa frequência de luz. Foi um negócio fantástico, né? que logo, logo, ou talvez amanhã já esteja para você assistir. Então, são essas coisas que nos fazem muito bem. Bom, para quem quiser mais informação, é só ligar a partir de amanhã no meu consultório, que é o 2950-8343. 29508343. estou aqui em São Paulo. E também, daqui a uma hora, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo meu celular, que é o 99675-5250. 99675-5250. Meu nome é Arminda Gourmandian. Todas as quintas-feiras eu tenho um ambulatório lá com os meus alunos, que é apenas R$ 62,00 para ajuda de custo só. Então, o ambulatório, todas as quintas-feiras, você tem que ligar também e, e, e se inscrever e, e avisar que você vai, porque senão pode chegar lá e não ter lugar. E também atendo por Skype. Bom, eu tenho eu vou dar o um recado de um curso que eu vou dar agora na, nos dias 24 e 25 do 9, mas antes disso, Tomás, eu quero que abra o telefone para algum ouvinte, né? Que esteja vendo também pelo Face Se a pessoa está com alguma dor Ou se ela tem esses bloqueios Esses obstáculos Que prendem ela Vamos ver o que está acontecendo com ela? Dá para... Passa o telefone, né? Então é 3171-0221 3171-0221 Vamos atender o ouvinte Alô? Boa noite, Ana. Boa noite, quem está falando? Aqui, Ana. Tudo bem, Adriana? Tudo. Então tá bom, fala, Adriana. Ó, oh, eu. é que eu tô com problema de medo de tomar alguma leitura. Pera, eu não tô ouvindo muito bem, Tomás. Eu tô com medo de algumas alguma de, de tomar de decisão. Ah, medo de tomar decisão, é. e é, é o seguinte, né? Que eu tenho o um talento, eu tenho certeza que você um talento. Eu me separo, quanto custa, mas eu. Me Pera, tá, que... tá muito confusa. É mais que... Fala mais longe do eu telefone, do bocal do telefone. Tá. tá melhor agora? Tá. Então, é que eu tenho um cabelo, eu me preparo, mas só que quando eu tenho um cabelo pra vender e o bocal, eu não tô conseguindo entender uma palavra, Tomás. Ela, que... ela tá muito perto do bocal. Tá, tá soprando muito, Adriana. Tá melhor agora? É, fala mais lentamente. Tá melhor agora? Tá. Então, é o seguinte, é que eu me, me preparo, eu tenho um talento, porque eu gosto de fazer doce. Mas só que quando é quero me vender pra fora, eu fico com todo o de respeito mesmo. Porque eu ouvi muitas palavras que você assim, ah, não vai dar certo ensinar é pra você, você não tem que fazer. Mas eu acredito que a gente faz coisas, às vezes, um pouquinho... Parece, Bom, enfim, você tá com medo de fazer algumas coisas porque eu realmente está misturando as palavras e você, de tomar as decisões, você pergunta pros outros, é isso? Isso. Tá. E, e aí as outras pessoas se desanimam. É. E por que, que vocês apoiam as outras, né? É mais ou menos isso, Adriana? Isso. É. E você não. Ah, Adriana, é o seguinte O que eu percebo É que você é, uma pessoa, você é uma pessoa muito insegura Em que sentido? A sua mãe é insegura A sua mãe não é uma pessoa firme Aquela pessoa que batalha para conquistar, entendeu? É. Ela é uma pessoa insegura também e ela passou essa insegurança para você. E como que ela passou? Você tem um ou dois... Você tem irmão homem, né? Tem uma irmã, mulher e quatro homens. Quatro, é isso aí. Ela apostou muito mais nos filhos homens. Ela acha que, que eles podem muito mais do que você. Então, é assim, olha. O homem, ele conquista. A mulher, não. E, a, e, e ela... E ela não... Sabe quando você vê assim a mãe parada em relação a você? É Sim. isso que aconteceu desde pequena. Você consegue associar a isso daí? Sim. É bom você participar, porque eu não posso ficar perguntando toda hora, tá? Pra... Tá. Então, você tá associando? Tô, Tá. Esse é o principal ponto traumático que você tem. Achar que a mulher não é... No seu caso, muito mais você do que a mulher em geral, entendeu? Foi assim que você passou a se ver como uma pessoa pouco... Assim, de pouco... De, de, não, de não ser uma pessoa segura para fazer as coisas. Então, isso daí você precisa trabalhar urgentemente. O que eu posso te dizer nesse momento, Adriana? Pra você não ter medo. Quando vier esse pensamento que você não vai conquistar, fala, eu vou arriscar assim mesmo. Eu desafio esses medos. Fala, isso não é meu, é da minha mãe, não é meu. Não quero mais isso pra mim. Porque eu tenho muito poder e muita força. Entendeu? Entendi. E qualquer coisa, vai lá. Vai fazer a radiotesia lá, porque você foge muito de você. tá tô brincando. Obrigada, Ana. Tá, um abraço. Eu, tá Tchau. Dá para atender mais ouvintes, Tomás? Não, né? Bom, gente, agora nos dias 24 e 25 de outubro, na semana, não esse final de semana, o próximo, eu vou dar o curso da Energia Fria Vibracional Curadora Iniciação. É um sábado e domingo. Você já precisa se inscrever para fazer. Eu ia dar de radiestesia... <coughs> Nos dois primeiros dias de no, de outubro, só que tem eleição, então vai enroscar um pouco. Eu vou deixar o da radiestesia para dia 8 e 9 de outubro. E nos dias 24 e 25, próximo sábado e domingo, você vai estar lá comigo e vai se iniciar, Por você vai se iniciar na energia fria vibracional curadora, que é algo maravilhoso. Vale a pena você fazer, vale a pena, porque você não vai ser só o autocurador, você vai ajudar muita gente, inclusive trabalhar com as glândulas, trabalhar com todo o seu sistema neural, trabalhar com, sabe, é algo fantástico. E digo para você, você vai resolver muita coisa na sua vida. E, e depois, futuramente, um terapeuta. E um terapeuta que pode trabalhar, que vai poder trabalhar comigo. Porque vai lá, vou E você vai poder trabalhar conosco. Tá bom? Então, você quer se inscrever? Também telefone e referência somente, quem fora do país, eu estou com 4, 5 pessoas, fora né? quem está espero você lá no consultório também, sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.